Os números sorteados foram 02, 04, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 25. Como foram seus jogos? Deixe aqui o seu comentário. Siga o método dos profissionais da Loto Fácil, clicando no primeiro link da descrição.